Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço Canho Nobre. Meus amigos, estamos de volta com mais um videozinho de Mortal Kombat neste canal delicioso, de Mortal Kombat 11 mais precisamente, pois sim, nós vamos mostrar aqui hoje pra vocês, pessoal, todos os Brutalities, pelo menos que eu sei que existem até o presente momento, de Cyrex e Sector no Mortal Kombat 11. Sim, esses dois personagens que não integram o roster de maneira oficial, mas através de uns mods de PC aí, eles foram habilitados e por conta por conta desses mods, cara, eles também ganharam brutalities aí para poder serem feitos quando a gente joga com esses dois personagens. Então, se vocês estão curiosos para poder ver, deixe seu likezinho, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Meus amigos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E para quem tem o Mortal Kombat 11 no PC, meus amigos, vou até adiantar isso daqui para vocês. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado para que vocês possam baixar aí. Esse mod, utilizar aí na versão do PC de vocês, e se vocês quiserem também habilitar esses Brutalits de Cyrex e Sector, porque tem alguns passos bem específicos que precisam ser feitos aí para que vocês possam ativar esses Brutalits e você faz em qualquer momento da luta, se você quiser, ou então você pode colocar um parâmetro ali para poder acontecer só no final e tudo mais. É bem configurável, vamos dizer assim, entendeu? Então vai estar tudo aqui embaixo no comentário fixado para quem tem a versão do PC aí e quiser conferir e. Bora lá ver estes brutares de Cyrex e Sector no Mortal Kombat 11. Eu já tô com o um negócio aqui devidamente preparado, o videozinho já no esquema para vocês. Aí eu vou tocando aqui, eu vou deixar rolar mais ou menos uns 2 minutinhos de vídeo aí com os brutares dos dois, e a gente vai tendo algumas reações aqui, eu já vi alguns também e tal, e a gente vai comentando em cima. Se bora, meus amigos. Round 1. Olha esse Sector, mano. Eu acho muito foda o design do Sector no MK11. Que pena, viu? Que pena né, The Helms? Hein? Tome? Essa na cabeça do eu. Ó, a gente pode ver os efeitos de mod ali, ó. No MK11, porque parte da cabeça deu pra gente poder ver um pouquinho ali da falhazinha do. Quando estourou a cabeça do personagem. Aí, ó, nosso querido Secto. secto não, Syrix. Hum. Aquela partidinha no meio deliciosa, rapaz. Pô, da hora, né, cara? Da hora. Os caras que mexem com esses negócios Fazem esses mods assim Eu fico impressionado com o trampo que os caras fazem Porque fica... Olha isso, cara Fica de, fa... de fato muito perfeita a parada, sacou? Que da hora, mano Missão ali explodindo o personagem Ó, de novo, aí voltou pro Cyrix Ó, combassa, hein, mano Porra Muito louco Muito louco, a bombinha ali explodindo e tal Ó, voltamos aí pro Sector. Mais um Brutality dele pra gente poder conferir. Será que eu. Ah, nossa Senhora, mano! Estourou o joelho do caboclo. <risos> que isso, mano! E voltamos pro Cyrex novamente. Eu achei que explodiu com a bombinha de novo. Ué, ah, explodiu mesmo! Só com a bombinha no chão ali agora, caraca, que da hora, que da hora. Um, nossa, olha que personagem da hora, mano. Ah, o foguinho velho. Nossa senhora, derreteu a parte de cima toda ali, a metade da parte de cima. É, meus amigos, e estes aqui são os Brutalites, pelo menos os que eu encontrei até o momento, tá? Eu consegui habilitar alguns aqui também no meu jogo. Só pra poder deixar bem claro, pessoal, esses Brutalites aqui, com esses combos que estão sendo feitos e tudo mais... Eu peguei num canal gringo, tá, que fez todas as parametrizações e tal, chamado da Island Boys. Se vocês quiserem, dá uma olhada lá, acessar o canal do cara, poder conferir, até dar uma prestigiada aí nesse conteúdo que ele trouxe, entendeu? Mas, se vocês quiserem fazer por conta própria, como eu disse lá no início do vídeo, não tem problema nenhum. Vocês vão ter todos os links aí embaixo nos comentários, para vocês baixarem o mod, fazerem as parametrizações, e também vai ter um outro vídeo, um segundo vídeo, mostrando como é que vocês habilitam cada um desses brutales dos personagens que foram apresentados aqui. E um outro detalhe importante também da gente mencionar, pessoal, é o seguinte, é, além de Cyrex e Sector, esse mod, ele nos permite habilitar Brutalities Diferentes para personagens que já estão dentro do Mortal Kombat, entendeu? Então eu vou dar uma olhada direitinho como é que isso tá funcionando Como é que a gente faz essas parametrizações direitinho nesse mod E aí eu trago um outro vídeo com brutalidades diferentes dos personagens que já estão dentro do jogo ali De maneira oficial no caso, né? Sem ser por mod e tudo mais E aí eu trago para vocês também porque, cara, tá um negócio bem criativo Eu acho muito da hora, assim, o pessoal, como eu disse, né? A gente assistindo esses vídeos aí é um eu acho um trabalho muito louco que o pessoal faz modificando o jogo dessa maneira assim e habilitando essas coisas para nós diferentes, pelo menos quem tem a versão do PC para poder aproveitar o jogo até um pouquinho mais, entendeu? Porque além dessa questão dos Brutalids aqui é, tem modificações pra pose de vitória, que eles pegam, eles pegam as intros dos personagens, na verdade, transformam em pose de vitória. Eles pegam também ali o jogo, eles mudam a perspectiva de câmera pra poder ficar meio que em primeira pessoa. Tem um outro muito interessante também deles colocando o jogo em terceira pessoa aí, parecendo que tá jogando um Shaolin Monks, mano, no modo história do mortal. Então, assim, é muita coisa interessante mesmo, muita coisa bacana que eles fazem, que eles conseguem fazer com esses mods. E aí eu vou trazer isso pra vocês depois, qualquer coisa em um vídeo separado. E eu gostaria muito também, pessoal De agradecer imensamente A esse público maravilhoso que a gente tem aqui no canal Porque muitas pessoas Inclusive nas lives aí e tal Mandaram pra gente esses links, entendeu? Com os brutalites do Sarex do Sector Onde que a gente encontra esses mods e tudo mais Então assim, foram várias pessoas que me marcaram Em Twitter, mandaram mensagem em Twitter Mandaram mensagem no Instagram também Então, caras, ó, me sigam aqui embaixo Instagram, Twitter e tudo mais Que aí caso vocês vejam esses conteúdos diferenciados Assim, coisas que o pessoal faz com Mortal Kombat 11 usando mods ou seja lá o que for, que seja interessante sobre a franquia Mortal Kombat por gente trazer no canal aqui de curiosidade mesmo pra galera conhecer. Fiquem à vontade para poder me mandar mensagem nessas redes sociais ou me marcar em algum tipo de conteúdo. Agradeço imensamente, de coração mesmo pessoal, pela força, por sempre tá marcando a gente aí nesses conteúdos de Mortal Tamo junto, espero que vocês tenham curtido esse videozinho aqui de Sarex e Sector com seus brutares aí no Mortal Kombat 11. Uma pena os personagens não estarem de uma maneira oficial, mas pelo menos a gente pode matar um pouco da saudade dos dois utilizando esse mod aqui. Os links vão estar no comentário fixado para você que tem a versão do PC, se você quiser experimentar. Deixa aqui embaixo se você conseguiu, se você não conseguiu e tal, e a gente vai conversando a respeito. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Um beijo para cada um de vocês aí e até mais. E fomos, meus amigos.